Olha só meus amigos, então estamos aqui ó No Monte Bom Jesus Em Caruaru Se você puder vir aqui um dia Passear em Caruaru, não esquece De visitar aqui o Monte Bom Jesus É muito lindo e aqui você pode ver Toda a cidade E aqui ó, vou virar aqui a câmera Que o nosso amigo Manuel Do canal Jornada do Manuel Vai explicar um pouquinho sobre essa planta Então vamos lá que vai dar uma explicação bacana para vocês E o nome dela ó é pata de vaca aí, ó E ela também tem umas flores também, muito bonitinha, ó Essa planta aqui é conhecida como pata de vaca Diz é que uma pata da vaca, eu dei uma olhada aqui né? Essa pata de vaca, ela é medicinal para você tomar o chá dela Pra baixar o açúcar no sangue Quem tem é, né? diabetes, toma muito o chá disso aqui e você evita, sendo do começo, você evita de ficar tomando medicação industrializada. Entendeu? Isso quando está no começo, quando está muito forte não adianta mais, né? Não, quando está muito forte e ela baixa um pouco, mas não, não chega ao ponto que nós queremos. Né? Lembrando, gente, o Manuel está dando essa dica aí, mas você não pode esquecer o medicamento do médico, né? Exatamente. Isso aí é um auxílio, né? É um auxílio para que você possa é, não, não consumir tanta medicação. Porque, por exemplo, eu consumo oito cápsulas por dia. Você tem diabetes, né? Tenho diabetes. Oito por dia. Se você tomar o chá, você auxiliar um, um chá todo dia, você tomando mais ou menos um litro dela por dia, aos poucos, aos pouquinhos, você vai reduzir 50% da quantidade de, de comprimidos. Hum. Entendeu? Então é isso aí. É, é muito difícil você encontrar nas grandes cidades de São Paulo. Porque o povo consome muito. Muita pessoa tem a diabetes, deixa de tomar seu medicação, a sua medicação para procurar a pata de vaca para tomar.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 As, a, a madeira e às vezes fica oca as madeira e as abelhas faz casinha dentro aqui ó nós temos aqui uma escadinha aqui ó e ali em cima é o lugar aonde vamos ver toda a cidade aí ó olha só aqui ó que bacana aqui ó olha a imensidão aí ó isso aqui quando tá na época da seca aqui é é, é tudo seco esses matos. Porém agora tá, tá na época da chuva, fraquinho, mas tá chovendo aí ó, ventando muito. Olha só ali ó, olha que bacana aí ó. Um abração, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui minha gente. Tchau.